A luta pelo povo é sua bandeira Escolhi um novo nome ao Denis E o deputado estadual com coragem pra lutar Pra fazer acontecer Dia 5 de outubro, volte pra vencer Aldenis Meira 651 para fazer acontecer 651 é o Denis Meira! Eu queria agradecer a cada um de vocês que Saíram dos seus lares, estão aqui, alguns já desde três horas da tarde, outros chegaram quatro, foram chegando aí. Agradecer assim de coração mesmo a todos que vieram para este início de caminhada. Na verdade, que estão compondo esta caminhada, porque vocês vieram prestigiar um evento, né, o lançamento da candidatura, a inauguração do comitê, mas na verdade é o início de uma caminhada. 65, Falar de Aldenis Meira é falar da esperança, é falar do homem do campo, é falar das pessoas que vivem na cidade Que depende da luta da agricultura familiar Aldenes continuará na Assembleia o trabalho que já faz nos movimentos sociais e como vereador Temos certeza que conseguiremos muito mais vitória com Aldenes nos representando lá na Assembleia Legislativa Aldenis não é um, um político Okay. É um político simples e humilde e tem a mesma característica, ser humilde, simples e a sempre ajudar o povo. Eu voto e apoio Aldenis Pereira, porque é um companheiro com certeza que começou do zero, ajudando o povo e tem como continuar fazendo a grande transformação de vida do povo do campo e da cidade. Na Assembleia, de ter representante no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para dizer que nós, aqui do sul da Bahia, precisamos mais e mais e mais de investimentos para poder desenvolver essa região, porque acabou a época da monocultura do cacau e a gente tem que diversificar a agricultura, a gente tem que ter indústria, a gente tem que ter emprego para esse povo para poder a gente conseguir superar essa onda de violência que existe aqui na região. Esse país que começou a ser construído pelos trabalhadores sem terra, como esse aqui, debaixo das lunas, quantas vezes a gente resistiu, quantos companheiros nessa região foram assassinados, para que se tivesse um pedaço de terra para plantar, onde não se plantava absolutamente nada. Mas a gente precisa, gente, a gente precisa pensar nessa turma, a gente precisa pensar nessa meninada que está aqui, escola de qualidade, educação de qualidade, emprego para essa turma, essa turma vai crescer, vai precisar trabalhar, tem que gerar emprego. A gente tem que ter pessoas com, com esse compromisso, com o compromisso de geração de emprego, como o Veserlau tem tido aqui, como o Vani tem tido, como o governo tem tido aqui, Itaguna, criando emprego, doando áreas para que, que venham empresas, enfim, buscando, trazendo empregos e em progresso para a nossa região. Prazer, não, não. Vem, pra fazer acontecer Vem assim